Antes do Big Bang, no Música não espera. Música Música lógico, óvulo esperma, orgasmo tempo espaço, gravidade matéria. matéria na luz do universo, o sexo impera. Em tudo que se gera, o sexo impera. Em tudo que se gera, o sexo impera. Graças à gravidade. Tudo se aglomera, nebulosa, galáxias, estrela é luz esperma Surgiu trio colossal, sol, lua e em terra As duas bissexual, consola luz esperma Tudo que se gera, o sexo impera Consola luz esperma, o sexo impera Vem influência, essência masculina, a terra é referência, essência feminina, a lua ao gravitar, assim nessa terra, o sol a iluminar, então copula ela, a vida que se gera, o sexo impera, consola nos espera. Antes do Big Bang, não espera. quântico e lógico, povo esperma, do tempo, espaço, gravidade e matéria, na luz do universo, o sexo impera, graças à gravidade. Globera, nebulosa galáxias, estrela é luz esperma surgiu trio colossal sol, lua, rima em terra, as duas bissexual, consola luz esperma do sol vem influência essência masculina a terra é referência, essência feminina a lua, ao terra, o sol vai iluminar, então copula ela. A vida que se gera, o sexo inteiro consola, a luz espera, o sexo inteiro. Mas a vida que se gera. Yeah. Oh.